Que dale que vamos que vamos, porque quem não vai fica pra trás. Eita, o Magnata da voz aqui, com mais um vídeo aqui no canal. Vamos que vamos, tá ligado? Free Fire, verbo de rios. Eita. E aí, minha tropa, qual é? Ah, qual é? Já faz uns dias que eu não posso vir aqui. Pra quem tá ligado aí acompanhando o meu canal aí, o canal tava parado, mas eu tô de volta. Porque ah, me fala aí, porque o canal tava parado? Quem sabe aí, explica aí, comenta aí no vídeo agora. Quem não sabe, eu sei que ninguém sabe. Ligado da real, a verdade é que eu tava sem fone e não tava conseguindo gravar vídeo pra ninguém, tá ligado? Então, essa é a verdade: tava sem fone, comprei um fone novo, especialmente aqui pra estar tá gravando vídeo aqui no canal. aqui, mais pra frente, eu vou estar tá gravando num emulador gravando meus vídeos num PC porque eu vou comprar um PC top aqui para gravar vídeo tá ligado não sei se eu vou fazer live mas se eu vou comprar um PC até o final do ano eu vou magnata problema você vai vir confiar e acredito então vamos aqui aí eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês aqui que eu vou pegar mestre no CS aqui não tava jogando muito bem também não por que eu não tava jogando? Minha internet tava ruim. Mas já consertei isso aí, liguei lá na Wikisbitac na... dos E deu certo, tá ligado? E é isso aí, vamos que vamos. E agora eu vou estar tá mostrando para vocês aqui os capas muito doidos, mais doidos que você já viu na vida aqui. Os melhores dos melhores. Tá ligado? Magnata é problema. Deixa o like aí no vídeo aí, compartilha o vídeo para geral. Segue eu nas redes sociais aí, lá no Instagram lá. Chama no zap do zap, sobe pra cima na descrição do vídeo aí, que você vai encontrar tudo isso tá ligado tropinha? E pra quem tá chegando agora aí, ó, se inscreve aí no canal aí, tá ligado? Se inscreve aí, compartilha o vídeo aí pra geral aí, tamo junto, vai aguardando o próximo vídeo aí, próximos, próximos que eu vou estar tá postando pra vocês aqui, tá ligado? Só que quem é do barulho, eita, a pão do barulho, vou pegar Tropinha, pegar a aqui no CS, aqui, ó. tem patente nova, tem desafiante, nem sei como é que é isso aí, eu vou tentar pegar também, se eu não conseguir eu vou estar tá falando para vocês aqui, se eu não conseguir, mas eu vou tentar pegar, se tá ligar Tropinha, que o Magneta problema e tem que pegar também, então vamos que vamos que o bagulho é doido é só a capa no bagulho é, quem tá ligado tá ligado magnata tá é e eu acho que você vai você é isso é doido Boa tá virando diabo velho hum, virando diabo não o bagulho é doido vamos que vamos então deixa o like aí tá, esse aqui é o vídeo que eu tenho aqui pra vocês aqui tá postando aqui nesse domingo especialmente aqui Quero que vocês vivem todos com Deus Compartilhem meu vídeo aqui pra geral Brincadeiras à parte aqui no um vídeo aqui Vamos que vamos E aí? tá liquidar que pute aqui puxa Platina perdeu ponto Parece piada A partida hackeada pesada. pesado Platina penetra Patente e baixou Prepara P90 pra partida hackeada hum, Deixa o like aí, doidão Tamo junto A tá na voz aqui, ó Segue Lá no Instagram lá também, sobe pra cima aí na descrição do vídeo aí, e segue Lá, cê tá ligado? Vamos que vó, guarde o próximo vídeo aí, quero que você aguarde e acompanhe o vídeo aí, acabei de acompanhar o vídeo aí, vamos lá. <tose>